Hoje eu estou em Sorocaba, daqui a pouco vai começar a palestra de inteligência emocional. E você acabou de ver aí o meu look de palestra, hoje eu vou palestrar de bermuda. E uma coisa que eu aprendi na vida, assim, que faz com que você supere qualquer aparência. É importante você ter uma boa aparência, você se vestir bem, você passar uma presença para as pessoas. Sim, isso é muito importante. A roupa fala a barba bem feita fala, mas nada fala mais alto que resultado. Então por muito tempo eu lutei com a saúde, estava acima do peso e só que isso isso eu me cobrava disso. Se eu mostrava para as pessoas eu olhava para o cara estar tá acima do peso, o resultado que eu entregava para as pessoas superava. A minha performance de palco me ajudava a superar isso. Algumas áreas da minha vida que eu já tinha mudado me ajudava a superar isso. E eu também superei mais esse desafio, que era o meu peso. Emagreci quase 30 quilos de gordura, ganhei 5 quilos de massa, então foi uma mudança radical que eu tive. E hoje, se eu, se eu quero palestrar com uma roupa bem informal, bem jovem, de bermuda, eu me permito fazer isso hoje porque eu sei que a hora que eu subir no palco eu vou entregar resultado, eu vou superar as expectativas, eu vou fazer a diferença, eu vou tocar a alma dessas pessoas, o coração e fazer com que elas tenham mudança de vida. Então aprenda isso, nada fala mais alto que resultado. Você quer saber qual é o segredo do sucesso, quer saber qual é o segredo para enriquecer, para melhorar a sua vida? É ajudar as pessoas. Quando você foca em ajudar as pessoas, sua vida cresce. É claro que eu ensino isso no Mestre dos Palcos, que é um curso de oratória que eu dou, que você precisa ter bom senso e se vestir de acordo com o público que você vai atender. Então se você vai dar uma palestra, por exemplo, num banco onde as pessoas usam terno e gravata, você precisa usar a mesma roupa que eles usam. Agora, se você vai, por exemplo, numa empresa de marketing digital, você vai de camiseta, de calça, jeans, tênis. Isso se chama uma técnica que chama rapport. É você se, se parecer com o público que você está palestrando, tá? Isso é muito importante para você gerar uma conexão e não gerar uma rejeição imediata, assim.